Frequentemente, a gente vai querer repetir as operações de um determinado bloco de, de instruções, de comandos no nosso programa, em outros pontos do, do, do programa. Nesse caso, a gente é, de, é, é muito boa a prática de programação a gente fazer uma, um subprograma. O subprograma. Ele vai conter esse bloco de instruções e você vai chamar o subprograma no ponto adequado, sem ter que ficar copiando e colando o, o trecho de código. Okay? Em C, você só tem functions. No Fortran você tem dois tipos de subprograma, a function e a subroutine. A function é, uma, é um subprograma onde você. Onde, em geral, você vai querer usar uma function. Em, em um bloco de instruções que só retorna um valor para o programa principal. Okay? Então você vai poder escrever coisas do tipo x igual a cosseno de alguma coisa, sendo que cosseno de alguma coisa é a tua, é a tua function. Tá? Como é que fica? Como é que é a sintaxe de declaração de uma dada, de uma dada function? Ela, ela é o tipo da function, pode ser, por exemplo, real, real 8. Uh, sei lá, character, logical tá? Function O nome da, fu da função que Você vai dar para a sua função Nota que o Fortran tem várias funções intrínsecas Então cuidado com os nomes que vocês vão dar tá? Se vocês derem um nome igual A uma função intrínseca do Fortran Pode ser que dê um erro de compilação E aqui você vai ter os argumentos Que você vai passar para a sua função Aqui eu só coloquei, só coloquei três argumentos, mas pode ser um, pode ser dois, pode ser dez. Depende da sua função. Okay? Depois da declaração do cabeçalho da função, vem implicitNone, declaração de variáveis, onde essas variáveis aqui vão ter que ser declaradas, além de quaisquer outras variáveis necessárias para se trabalhar dentro da função. Você vai ter o bloco de comandos que você quer executar, ao final desse bloco de comandos aqui, ou, de repente, o bloco de comandos nem existe, pode ser só isso daqui, em caso simples, o né? nome da função recebe o resultado, e aqui, na verdade, né, vamos colocar aqui resultado, do bloco de comandos. E return, para retornar o programa principal, e end function aqui. Tá? É, o, você, te, você terminar... A sua função com end function, o nome da função, ou end function é opcional, tá certo? end function tem que estar presente, o que é opcional é o nome da função aqui ao final. Eu gosto de colocar porque é, fica bastante claro que função que eu estou terminando aqui. E o programa simples para gente, a gente entender como é que funciona, está aqui. Faço é, esses três faço esses três, eh, declaro esses três reais aqui, okay? peço para o usuário digitar dois números reais e a, a, atribuo a, um terceiro, a uma terceira variável o resultado da função, que nesse caso aqui vai só multiplicar os dois números. É para ser um exemplo simples. Tá? E no final eu escrevo aqui né, o resultado da multiplicação dos dois números. Então Aqui termina o meu programa principal, e aqui eu começo então, se vocês lembram, lá, da, lá no comecinho do, do, das nossas videoaulas, né? O, a, a estrutura geral de um programa de, de Fortran 90, aqui vem o contains com a, a especificação da função. Então aqui contains, logo depois tem aqui o tipo da função, que no caso se vocês prestar atenção, meu N3 era é um tipo real de dupla precisão, então vou declarar minha function como também uma function real de dupla precisão, nome da função que é mult e os argumentos da função que são a e b. Tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo, que vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de documentação da função. E é muito importante vocês documentarem direitinho as funções de vocês, por quê? Porque se for uma função mais complicada, daqui a uns meses você vai ter esquecido o que a sua função faz. Tá? Então, é, a documentação é simples. nome da função diz o que, que ela faz, para lembrar vocês o que, que ela faz. Variáveis de entrada. Que variáveis você precisa dar para a sua função? E qual a função dessas variáveis de entrada? Né? Os argumentos dados para a sua função. E aí o valor retornado, o que ele retorna aqui no, ao final. Tá? Então a função é, é extremamente simples. Simplesmente nota que eu, que eu declaro aqui dentro os dois argumentos A e B que eu estou passando para a função. Depois a gente vai falar no próximo vídeo sobre esses argumentos. Tá? E multi recebe o resultado de A vezes B. Lembra que multi é o, é o nome da, da minha função. Para todos os efeitos, multi funciona como se fosse uma variável, ok? que recebe o valor que você quer final da sua função. E aí você, re, você dá o return e end function aqui. Vamos ver como é que se esse programa funciona. Dois números reais, 1.5 e 4. Multiplicação dos dois números é 6. Se eu tivesse um programa mais extenso, Realmente valeria a pena, eventualmente, fazer uma função que, né, se eu tivesse que repetir esse bloco de comandos aí em qualquer outro lugar. Ok? Então, na próxima vídeo aula, a gente vai falar sobre os argumentos da, da função. Tudo que eu falei aqui para para function vai valer também para a subroutine. Ok? Então, na próxima vídeo aula, a gente trata esses argumentos aí, que são argumentos que a gente chama de argumentos dummy. Ok?